Uh, uh, Eric ZN, e 15 Zn É o ó Vou dar licença, os pés na porta acabou de chegar. É mais uma história de vida que eu vou contar. Vários na minha caminhada veio a me julgar. Desmereceu, falo que eu não ia chegar. Pedi licença e já tô chegando de a milhão. Várias levada na mente, pra passar a visão, não vai pro crime menor. Não age na emoção, dá pra vencer na vida. Sem pegar noitão Pedi licença e já tô chegando dia milhão Várias levada na mente pra passar a visão Não vai pro crime menor, não age na emoção Dá pra vencer na vida sem pegar noitão Se conselho fosse bom, não se dava vendia. dia Vários amigos meus se perderam nessa vida Não seja mais um se afundando na ilusão tudo que vem fácil, vai fácil, a a visão Quero ver seu bem menor Jogando uma bola, saindo da esquina Focado nos trampos, mandando uma zima Dando orgulho e não desgosto pra sua família Quero ver seu bem menor Jogando uma bola, saindo da esquina Dando uma zima, dando orgulho e não desgosto pra sua família Superação, mais um favelado que tá vencendo na vida, na disposição Breca, zoião, só desmereceu agora aturar os menores, passar de foguetão Superação, mais um favelado que tá vencendo na vida, na disposição Breca, zoião, só desmereceu agora aturar os menores, Passando de foguetão